A agricultura 4.0 vem sendo uma aliada do produtor em diversos setores no campo. E hoje você vai conhecer algumas dessas tecnologias. Tecnologias de aplicação como esse sistema para adubação e plantio. O motor elétrico é acoplado no eixo e o sistema é acionado pela bateria do trator. Na semeadura o sistema mostra o que cai linha a linha. E na adubação, quantos quilos em cada área, exigindo apenas uma calibração inicial do sensor. A gente trabalha com taxa variável, compensação em curva né uh, e o desligamento linha a linha. Então se tu for, for avaliar, só na taxa variável é de 19 a 23% de incremento de produtividade. Né? Uh, a compensação vai de 4 a 9%. Uh, e, o, e o desligamento, no caso do milho, vai de 23% a 25% de incremento de produtividade. Né? Já esta é uma estação meteorológica. Ela controla fatores como chuva e vento. Esta mais avançada agrega sensor de radiação ultravioleta, de solo, temperatura, umidade e molhamento foliar. O custo é de 8 a 12 mil reais. A gente auxilia demais nas tomadas de decisões. Por exemplo, como um plantio, se eu antecipo ou não o meu plantio, se eu vou prolongar ele. Questões de pulverização também é muito importante, como condição real de clima. Por exemplo, velocidade de vento, é, umidade relativa. No pavilhão das novidades, com 62 expositores, ainda puderam ser vistos produtos biológicos, fertilizantes, aplicativos, insumos e tecnologias de aplicação.